Próxima dúvida, com inglês dá pra se virar no Japão? Indica algum curso básico de japonês? É porque quando você vai num museu ou num castelo, geralmente não tem a tradução, tá?